virou doideira, 50%. Ah, eu odeio quando eu faço essas coisas, mano. Eu odeio quando eu mexo com o coração da galera desse jeito, velho. Mas eu preciso de mais uma faca insana aqui no meu inventário. Parou, parou, parou, parou! Galera, hoje eu tô com um pouco mais de 2 mil reais aqui no Keydrop E hoje eu vou gastar toda essa grana com as caixas da Marvel do CSGO Vamos ver se alguma dessas caixas aqui me dá um drop muito bom eu não sei Se eu vou abrir todas as mais baratas, acho que eu não vou abrir não eu vou focar nas mais caras Essa daqui do Deadpool aqui, é mas dá vontade de clicar, né mano? Tá gigantesca, tá bem na cara e deve dar umas skins iradas Deixa eu ver aqui, ó, da, da faca, mano, da faca Eu vou abrir aqui, umas cinco, não, cinco é muito, de duas em duas E aí a gente vai ver qual que é a caixa que eu mais recomendo aí pra vocês Entre as caixas da Marvel do CSGO CSGO, mano Ó, só skin irada Vamos ver 7 dólares não foi bom, não 7 dólares foi preju Preju feio Vamos que vamos Mac 10 Essa Mac 10 me agrada Eu tenho ela, inclusive, no inventário É muito bonita É muito bonita É a Mac 10 Mais bonita que tem, eu acho, né Vai, caixinha de Deadpool Faca. Não faca, não deu faca, não. vamos pra outra Eu acho que a melhor é a mais cara, né, isso aqui é sempre óbvio, né Ó, tem a do Venom, tem a do Hulk, tem a do Thanos Capitão América, 7 doll Vamos ver o que pode cair de mais top aqui na caixa do Capitão América M9, nossa, mas a chance é baixa, a chance é muito baixa Vou aumentar pra 3 itens de uma vez, vai Vamos que vamos, aumenta as chances aí de cair faca Cara, eu quero pegar uma faca, mano uma faca, 14 prejuros Uma faca paga tudo que eu preciso de profit Não vai dar faca, não vai dar faca Vamos na caixa lá do Thanos agora, vai Vamos ver, nada, nada, nada Caixa do Thanos, ó, algue Essa algue, mano, eu tô querendo uma dessa pro meu inventário, velho Na moral, essa algue é sensacional Ó, passou ali, velho Abri logo 5 pra, pra aumentar a chance de vir coisa boa, né, mano Vamos que vamos Eu quero pegar uma skin insana Mano, a caixa do Thanos é, é tipo ou coisa boa ou é coisa horrível, né Não tem meio termo, tipo assim Essa digo é mais ou menos Eu acho que eu vou acabar indo na caixa mais cara A caixa dela Venom. O cara dropou aqui uma carambite Eu vou ficar nessa caixa, eu vou ficar nessa caixa Três de uma vez Vamos abrir essa caixa aqui umas dez vezes, mano Até vir coisa boa Passou uma Butterfly Opa, a Cavulcan, a Kavulkan, 55 doll, 82 nas três Foi o Profit Ok, aceito Mais três skins chama. Ah, não veio faca. Outra vulca. Vou vender. Vou vender essa vulca. Vou vender você. Ô, oh, louco, deu mais 100 dólares. Mano, essa caixa aqui, agora sim, compensou todo o prejuízo que eu tive até... Nossa, essa daqui foi ruim. Vamos abrir a caixa do Venom até cair o item mais raro. Um dos mais raros. Nossa, deu ruim agora. A carambite. Ah, não, tem a Butterfly ainda, velho. Eu me contento com a flip, mano. 0,2%. Bora, flipzinha. Tô chamando você. Estou falindo. A não ser que caia agora... Ah, não vem faca, cara, é difícil, né? É difícil, mano. Bora, bora, bora, bora. Se não vier a faca, eu vou fazer um upgrade e vou fazer essa faca vir, mano. Beleza, deu profit. Vamos, chama a faca. Ah, essa Vulcan aqui, ela dá lucro, mano. Ela dá lucro, beleza. Tamo de volta, tamo de volta. O que dá pra fazer, talvez, é pegar essa Vulcan aí e tentar um upgrade pra faca, mano. Ok, deu profit. Se a Flip não vier na caixa, eu falei que ela vai vir no upgrade, mano. 68%, chama, chama, chama. Toma, filha, porque vai, você não veio na vai caixa tentar, Tome, beleza, beleza E agora essa flip vai crescer, mano Ela vai crescer pra uma M9 baioneta Agora virou doideira, 50% 50% do lado de cá ou 50% do lado de lá? Ah, eu odeio quando eu faço essas coisas, mano Eu odeio quando eu mexo com o coração da galera desse jeito, velho Mas eu preciso de mais uma faca insana aqui pro meu inventário Do lado da direita mesmo, 50%, 50% Parou, parou, parou, parou <risos> Comemora, filho, comemora Agora, meu inventário tá começando a se construir Aqui no drop velho, eu já tinha deixado Umas facas aí, vocês sabem o que eu quero fazer Né, mano, vocês sabem qual que é A skin que eu quero pegar, mano Tá aqui já na vista, já ela Tem que dar um 10% aqui? Tem que dar um 10%? Dá vontade, hein, dá vontade Se você acabar colando no drop e quiser depositar Agora é um bom momento, né, porque tá rolando Um evento ali e tal, você vai ganhar uns shards Do evento de graça, você vai ganhar as moedas de ouro Depois dá pra usar bônus, e, galera, agora Dá pra adicionar fundos aqui no drop Também com Pix, boleto, cai na hora essas outras opções aí também. Eu acho que daí por mercado pago também dá pra depositar a você quiser, cartão de crédito, né, mano? Tem as skins CSGO ou faça como eu, use criptomoedas. <risos> então é isso, a gente se vê no próximo vídeo Ah, não esquece que o código, né, mano O Código, de eu falar do código o Código login, pra você garantir aí 50 cents de graça Se você nunca veio no que é só vir aqui coletar Aí você vai poder abrir caixas grátis E você ativa o código aí pra depositar com bônus Além de tudo que você ganha aí Moedas de ouro, chars do evento Você também ganha um bônus extra por usar o meu código Tá na descrição e do vídeo E é nóis, tamo junto, a gente vai pegar essa gangueira em breve E hoje eu gostei das caixinhas da Marvel, mano Deu um profit insano algumas ali Deu umas vulcas boas, né Tchau, tchau, galera, falou!